a gente continua a nossa comunicação com cada um de vocês aqui. Né? Então é isso que vocês podem esperar da gente. A gente conseguiu reunir todo mundo aqui em BH por conta da eleição do segundo turno aqui do Zema é domingo, né? mas depois vamos fazer no Rio também, vamos fazer em São Paulo, vamos fazer é, em Porto Alegre, né? para a gente mostrar essa união, levar esse trabalho conjunto que a gente vai levar é, para os nossos eleitores, mas mais do que para os nossos eleitores, fundamentalmente é para o Brasil. Né? Acho que a gente está numa uma situação é, extremamente grave aqui em Minas, as pontas, cada vez que a gente descobre mais, porque o governo obviamente não está abrindo é, total transparência do que está acontecendo lá dentro. Cada dia que passa que a gente descobre algo novo, a gente renova a importância do trabalho que nós estamos fazendo e na Câmara dos Deputados vai é diferente também. um então, tanto de projeto importante para o Brasil que está parado o Brasil está quebrado, um dos projetos que tiveram esse ano foi para desonerar é, refrigerante no Brasil, para aumentar salário de servidor, né, para conseguir mais privilégio para não sei quem. E nós aqui vamos abrir todo mundo mão de auxílio moradia e de 50% do número de assessores, 50% na quarta parlamentar, é, isso é para mostrar que dá para fazer muito mais com menos. É, além de trabalhar... Do início do primeiro dia de mandato até a última a gente estava conversando aqui, o Alex na hora do almoço, ele foi fazer uma reunião, estou até contando algo que eventualmente você fosse comentar, né, que ele foi fazer uma reunião com alguém que entende de política e falaram para ele, olha, desde o primeiro dia você tem que se preocupar com a sua reeleição. É. Poxa, que mentalidade é essa que desde o primeiro dia você se preocupar com a sua reeleição? E quando a gente vai se preocupar com o Brasil? E quando a gente vai se preocupar em votar de acordo com o que é necessário e não com o que dá mais voto? É. É, então a mentalidade que está impregnada em Brasília. Uhum. Bom, vocês podem ter certeza, uma mentalidade que está impregnada em Brasília, de perpetuação, se a gente tiver que tomar medidas que vão nos tirar da próxima legislatura, é porque eu nem sei se é de todos aqui se a gente quer se candidatar de novo, a gente vai tomar essas medidas, porque a gente não está preocupado com a nossa legislatura, com a nossa candidatura, a gente está preocupado com o que tem que ser feito para o Brasil. Né? E tem que fazer ajuste, tem que fazer reforma Tem que lutar contra todos os privilégios que existem né? No meu caso, eu quero ter uma atuação muito forte na área de educação Para acabar com essa lógica que tem no Brasil Só no Brasil né? De você privilegiar o ensino superior e não o ensino básico um Os piores ensino básicos do mundo é e As únicas discussões que deputados têm hoje É para levar a Universidade Federal para a base eleitoral deles Porque dá voto né? e educação básica, que você só consegue mudar em 10, 15 anos, eles não estão preocupados porque o período eleitoral é só de 4 em 4. Né? Então essa atuação vocês podem esperar de cada um de nós aqui, mas mais do que cada um de nós, do time que nós estamos formando, e que vamos chegar lá e vamos conversar com outros também, independente de outras ideologias, oito não aprovam nada na Câmara dos Deputados, né? a gente vai precisar sim fazer política, é para isso que a gente está entrando, mas sem oferecer nada em troca, sem cargo nenhum. Eu tenho conversado com várias pessoas aqui em Minas que a gente já deixa né, de partida, falando, olha, ótimo contar com o apoio de vocês para o Romeu, mas vocês não têm nenhuma garantia de nada em troca. Aliás, não vai ter nada em troca. Era outra coisa, vem perguntando perguntando, é uma rádio que ia me entrevistar esses dias, e falaram, Thiago, é, a gente quer te entrevistar depois do segundo turno, porque se o Romeu ganhar, né, a gente não sabe se você vai estar na Câmara ou virando secretário de alguma coisa. Aí eu falei, olha, você pode ter certeza que eu vou estar na Câmara. Porque eu fui eleito para ser deputado federal, não fui eleito para ser secretário de nada, e eu tenho que respeitar o voto da população. <risos> essa postura que todos nós aqui vamos ter, a gente está super animado, né? vindo de Minas, especialmente, que é onde a gente tem essa chance enorme de conquistar o governo do estado domingo, dar um orgulho maior ainda. E só tenho a agradecer a todos vocês, os outros candidatos, que permitiram que a gente tivesse essa conquista coletiva para poder começar a mudar o Brasil a partir do Partido Novo. Obrigado. Se você estivesse eleito a Dilma, eu nunca mais Bem, eu sou de Campinas, eu sou o tipo cara que começou uma empresa logo do zero e foi passando as dificuldades absurdas que é esse Brasil. E a gente percebe que o Brasil não é para todo mundo, é só para alguns poucos, e cada vez mais fica complicado para todo mundo. A minha campanha inteira foi baseada numa coisa que eu fui percebendo e construindo: construindo que como essas coisas ficam complicadas, a gente não inclui mais o brasileiro, o Estado é uma máquina de exclusão falei, gente, nós temos que fazer a marca de inclusão social sustentável. Aquela turma que entra com o emprego, que trabalha, que ganha o seu, sempre sai de estado para ficar de pé. Porque o Brasil tem essa coisa de ficar sempre precisando de um estado para poder se manter. Eu nós temos que inverter isso. E, obviamente, para construir aquilo, tinha aquela história de ensinar a pescar e ter o ambiente de pescaria, que é a desburocratização, tem uma série de coisas que eu falei muito na minha teoria. Bom, Realmente um, se deu um spoiler, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu fui chamando gente para poder entender, porque a gente é empresário, né? Tem pessoas aqui, professor, não sou da política. Mas a gente tá percebendo que tem que ir lá mesmo, porque não tem nenhum cara bom lá. A gente sente falta de gente que vai na tribuna e fala o que a gente tem que ser falado. Não tipo, estou fazendo merda, fazer sempre com no preço, está sempre uma negociação vivendo um favor. Sabe a grande vantagem do Partido oh, Novo? o número zero, zero de dinheiro público, zero de dinheiro de campanha, de pensamento, ele tem que se virar. Nós temos a liberdade, que é o um grande valor do Novo, para falar o que tem que ser falado, fazer o que tem que ser feito. E é o que ele falou, se fomos reeleitos é pelas trabalho, consequência do trabalho, não é a razão de falar em Brasília. Então a gente quer ter essa liberdade, é para defender o brasileiro como representante do lar e não representante de mar, aqui, mas não ter pessoas que têm essa independência de falar a verdade e fazer coisas que não são populistas. Porque esse populismo barato encheu a paciência e custa muito caro, que não suporta mais isso. Então, rapidamente, obrigado, mineiros, por vocês. Tirando também, né? só a Dilma? então! Pelo novo Rio de Janeiro, e é muito legal estar aqui, a primeira vez que eu venho a Belo Horizonte, já tinha vindo a Minas antes, mas vira a Belo Horizonte numa ocasião tão especial que a gente pode estar participando da história de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e a gente já participou da história do Brasil, elegendo essa bancada maravilhosa que a gente tem aqui, elegendo vários deputados estaduais de no Brasil todo, e eu acho que a gente tem que continuar essa história. É, o Zé sendo ele vai ser eleito no domingo, ele vai ter uma responsabilidade muito grande, como a gente vai ter também lá em Brasília, que todos os deputados estaduais e de distritais né? vão ter também. E esse trabalho não é só nosso, mas o trabalho, a gente no novo acredita que não existe super-herói, não existe salvador da fábrica, e nós não somos super-heróis que tem salvador da Assim como o Zema também não. Então a gente vai ter que trabalhar muito, e é todos nós juntos, como filiados, apoiadores do novo, aqueles que vão participar do mandato, ou dos mandatos, aqui, para que a gente consiga de fato fazer com que as ideias do novo e as ideias que a gente aqui que são importantes para melhorar o estado de Minas Gerais, melhorar o Brasil, melhorar o Rio de Janeiro, no meu caso, vão ser colocadas em prática, porque o discurso é bonito, mas se esse discurso não vier acompanhado da prática, nada certo. E aí um projeto bacana, que é um projeto novo, foi colocado né, por água abaixo. Então a gente está só começando e a gente precisa trabalhar muito. Depois do dia 7, está mais aí. A gente já começou a trabalhar, né? a gente está aqui, a gente não parou desde as eleições, e vocês não podem parar depois de domingo agora, porque a responsabilidade é muito grande. E não é a responsabilidade só perante aos filhados do mundo, é uma responsabilidade perante brasileiros. Porque a gente está entrando num projeto que é para transformar o nosso país. Então a gente tem que lembrar sempre desse objetivo e continuar sempre trabalhando com isso. A gente vai ter percalço, a gente vai errar, todos nós erramos, mas a gente tem que continuar firme nessa luta, porque a gente acredita que fazendo aquilo que a gente se propõe, câmbio no novo, diminuindo o Estado, diminuindo o tamanho da máquina pública, mais liberdade para todo mundo trabalhar, empreender, viver com segurança, a gente vai conseguir melhorar o nosso país para todo mundo, né? para os brasileiros mais pobres, classe média, classe alta, e a gente tem que sempre melhorar disso. O trabalho tem que ser. E ser muito forte. E cada vez mais que a gente crescer mais, a responsabilidade vai ser ainda maior. E eu acho que a gente tem que estar junto nisso. Nós vamos estar juntos como time, e a gente, cada reunião que a gente faz é, fortalece ainda mais esse time da bancada do novo lá em Brasília. Mas vocês têm que estar juntos aqui no time, aqui em Minas Gerais, no Delegem, no Zé, no domingo. E todos nós temos que estar juntos para fazer o novo crescer e o Brasil ficar melhor. Próximos anos. O trabalho está só começando. Obrigado, gente. Vamos ver o debate juntos. Ele né? falou, a gente acabou de capotar o um carro, mas elas estão chegando. É, é, é, é, é, eles tiveram um acidente na estrada vindo pra cá. O né? um outro carro bateu. A é o é, bolo de 1,80m. -te. Oi? Até o Jorge é o pai de 1,30m. De é, o bolo de, de, de 1,30m. E, poxa, teve um acidente, felizmente ninguém machucou muito grave nem nada, mas poxa, teve um acidente dessa gravidade e fez questão de estar aqui hoje com a gente o dia inteiro para fazer essa agenda e estar aqui com você. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem vai ganhar a eleição domingo? Né? Pessoal, para mim é um prazer estar aqui, parabéns pelo trabalho que todos fizeram Eu estou aqui bastante orgulhoso também do nosso time, né? do nosso time do Novo Meu nome é Vinícius Poit, tenho 32 anos, sou empreendedor Até hoje eu só trabalhei, gerei emprego e paguei imposto né? Então essa é a minha primeira experiência política Ela é legal como quando era candidato eu sempre falo com um pensamento positivo Leva né? a gente a é lugares que a gente às vezes não imagina eu falava, meu primeiro partido é minha primeira candidatura e vai ser minha primeira vitória. E isso, eu acho que foi a primeira vitória de muitos de nós aqui, então isso a gente fez com muito propósito, pessoal. O que me motiva a estar aqui hoje né, é muito propósito. Ninguém aqui, isso é muito legal, a gente não deve um favor para prefeito nenhum, para vereador nenhum, para político nenhum. A gente só deve satisfação para os eleitores, para as pessoas do novo, para quem quer. nacional E começar o um mandato assim é muito bom, porque a gente tem liberdade para sermos independentes no Congresso Nacional. Não é da base, não é da oposição, é do novo, é dos valores do novo. Seja logo qual for o presidente da República, colocou um projeto que vai de encontro aos nossos ideais, vota a favor e vota junto. Colocou um projeto que vai contra, a gente vai se opor em ponto final. Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Minha origem é bastante humilde, meu pai me do interior do estado de São Paulo Nasceu no sítio, morou na roça 13 anos de idade, não tinha nada. Minha mãe é filha de imigrantes italianos Vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás E minha mãe é médica, meu pai é engenheiro, os dois se encontraram ali na, em São Bernardo Onde minha mãe nasceu, meu pai foi fazer faculdade na aula de inglês E eu nasci E ali em São Bernardo foi onde começou a minha vida E o que mudou a minha vida, eu acho que mudou a nossas vidas aqui Foi muito trabalho Porque o que faltava de estrutura lá ou de grana Sobrava de valores, sobrava de valor de trabalho, de ética e de princípios E é isso que trouxe o novo para cá Então o empreendedorismo mudou a minha vida A vontade de fazer diferente, de ser protagonista De não ficar esperando nada acontecer né? Às vezes vou buscar um empregão com estabilidade A gente sempre teve essa cultura de ir atrás em casa Minha mãe é médica hoje, meu pai é um grande empreendedor Foi o que mudou nossa vida e é o que vai mudar a vida do Brasil Porque estar tá aqui é né, um ato de empreendedorismo né? a gente que começou do zero eu fiz administração de empresas, trabalhei em banco tive uma empresa de reestruturação tenho um site de recrutamento online hoje e eu trabalho em duas homens que resgatam pessoas em situação de rua. mas essa busca por um propósito esse sentimento de gratidão de quem teve oportunidade na vida de educação básica de qualidade saúde e segurança é que me fez vir a política que eu acho que é a forma da gente devolver ainda mais a sociedade as coisas que a gente teve a oportunidade porque muito pouco Pessoas, tem bastante né, no Brasil, e muita gente tem pouco ou quase nada. Então, para a gente que teve oportunidade, eu acho que é meio que um dever ir lá na política, moralizar aquilo para que os outros brasileiros também tenham, né, partam do mesmo princípio. Aqui, gente, no Congresso Nacional da minha parte, vocês podem esperar um combate aos privilégios muito forte, e isso começou no dia 8 de outubro com a Baixa assinado, para não ser pautado aumento de salário de político. Político não tem que aumentar salário, político não tem que ter privilégio de legalia. Político tem que servir a população. E eles acham que estão lá para ser servidos. Então a política coisa que a do mundo é chegar lá para quebrar esse paradigma e para a gente se apresentar como servidor público, como quem está lá para representar o povo, não a classe política. Reformar a política, porque não adianta a gente ir atrás de reforma na previdência, tributária, fiscal, mas se não reformar os caras que estão lá. E a gente começou essa reforma dia é sete, né? A gente quebrou o foro privilegiado da Dilma, tirando ela de lá. E por aí vai. Faltou é, o S, mas nós vamos tirar ele lá de lá, de dentro do Congresso, reformando a política do Brasil. Sem foro, com voto estatal misto, com final de financiamento público de campanha, e de partido E a liberdade econômica, que é a minha maior bandeira, é simplificar a vida de quem quer trabalhar, de quem quer empreender. Porque se isso for mais fácil do Brasil. Pessoal que está desempregado vai ter renda, vai consumir, vai sair da miséria, o Brasil vai andar. Para concluir, gente, como o Guilherme falou, o discurso é bonito aqui, parece, mas a prática é que vai fazer valer a pena. Então, eu espero muito que vocês tenham se orgulhado das campanhas e da nossa luta até aqui. Mas eu espero muito que a gente se orgulhe do nosso mandato. Então, vamos dizer aquele vídeo lá que estava tá brincando, né? Let's make Minas bom again. Trem bom again. Domingo é Romeu, Zema. É Zema, é 30. E gente, muito obrigado, viva o novo, viva a Minas Gerais, viva o Brasil! e nós vamos honrá-la com toda a alma, porque eu acho que é um momento que todos nós temos que levantar da cadeira e fazer alguma coisa. E tem uma fala que eu gosto muito, eu não sei, independente da religião de vocês, tem uma coisa que eu, com um vídeo que eu vi, do Papa Francisco, e ele fala assim, as pessoas reclamam que política é suja, que política é corrupta, mas... A política é assim porque os bons não se envolvem. Então eu acho que é um chamado para todos nós. E ele fala que a política é uma das maiores formas de caridade, porque através da política a gente consegue fazer o bem para o maior número de pessoas. Então onde é que eu quero chegar com isso? Nós temos a nossa parte também, vocês cobrando, fiscalizando, a gente dando sangue ali, sendo uma bancada. E viva Zema, porque vai ser a nossa vitrine, a gente vai trabalhar muito para Brasil dar certo. Podem ter certeza. Então. Pessoal, boa tarde. É, que alegria estar aqui com vocês. O tentou me recrutar para o time de Folha dele, não conseguiu, né? Seu passo era mais caro. Seu né? Brincadeira. É, mas eu queria começar é, falando assim, existe uma pessoa muito especial é, que fez parte desse processo todo, dessa história, é, que investiu, que compartilhou no Instagram, compartilhou no Facebook, que pediu o para a família, que pediu o para os amigos, que pediu o vã para o bairro, que acreditou junto, só vocês, os filhados do novo. Então eu queria pedir a para o junto. Gente... Porque a nossa eleição, né, eu tenho muito orgulho de participar dessa bancada, extremamente competente, ética, trabalhadora, mas nós só estamos aqui hoje porque vocês acreditaram em nós. Uma das perguntas que eu mais respondi durante a minha caminhada acredito que alguns talvez também é eu tenho 29 anos, sou casado, pai do Arthur de três meses e quando eu decidi ir a política assim esse, essa sementinha estava ainda nascendo no meu coração e era o mesmo aniversário de dezembro eu fui tomar café com um amigo meu lá onde eu moro, no bairro onde eu moro aqui em Belo Horizonte, lá no Vila da Serra e ele apresentou um, um, um político famoso aqui na, na cidade e tudo mais e, o estado, e aí esse cara falou assim, Lucas, você quer ser político e tá, tal, mas quer, quer tal. Tá, pensando, sonhando, cogitando a possibilidade um dia, né? E aí ele falou assim, muito bom, você vai é ser família legal e tal, não sei o quê. E aí você começa a vereador, e aí você vai para vereador 2016, você entra no partido que vai te eleger, né? Vai legenda boa, pra você entrar e tal, pra você ficar um pouco mais conhecido. E aí depois você sai para deputado... Estadual, pra você conheceu um pouco melhor o estado, como que funciona e tudo, e ele já tinha dois mandatos, né, deputado federal. E aí, em 2026, você sai candidato a deputado federal, e aí em 2027, eu vou ter a honra de tê-lo como meu colega de campos de deputados. Eu fiz as contas, eu sou péssimo até matemática, mas não tão assim, e já tinha dois mandatos, ele queria mais outro mandato em 2018, agora, mais outro mandato em 2022, e mais outro mandato em 2026, né? E aí eu pensei, poxa, não. Definitivamente de não. A gente foi direto ao federal, todos, todos nós, é, porque é lá que estão as transformações necessárias, lá que a gente precisa de representatividade, lá que tem o um combate aos privilégios, é, à corrupção. Então, assim, isso faz parte do um pouco da nossa história, um pouco do nosso, nosso DNA. E como foi dito aqui, eu também tenho, tenho falado. Né? Acho que de várias coisas que vocês podem esperar de nós. É, de mim, em especial, já sendo um pouco repetitivo, muito trabalho. Nós trabalhamos muito na pré-campanha, na campanha e assim continuará sendo nos próximos quatro anos. E também, acessibilidade: somos acessíveis, somos pessoas comuns, é? podem nos chamar nas redes sociais, podem nos chamar na internet. Nós estamos aqui é, conversando com vocês, ou diferente. A grande maioria dos que estão aí já viajando, já sumindo, já conversando nas escondidas. Nós estamos aqui prestando conta para vocês. A gente pedida nisso. Uma política transparente, uma política verdadeira. Uma política que conversa e dialoga as pessoas. Né? E aí, desde já, o meu convite, talvez em nome da bancada, para vocês acompanharem o nosso trabalho. Qualquer rede social aqui, você encontra o nosso perfil, você encontra o nosso site, você encontra o site do Partido Novo. Aliás... Eu quero também é, fazer um parênteses, está aqui o nosso candidato do Senado, que muitos ajudou nessa caminhada, o Rodrigo Palma. E também na pessoa do Evandro, nosso vice-presidente tá. diretório estadual, Sim, é. É, todo o partido né, que ajudou a gente, estrutura partidária, Evandro, o Cris está aqui também, que né? muito nos ajudaram. São pessoas importantes. Então, fico o convite para vocês acompanharem os próximos quatro anos. A posse, gente, é dia 1 de fevereiro, mas o trabalho já começou. E domingo agora nós vamos eleger o Romeu Zema, nosso governador. É. o trabalho que a gente vai fazer lá no um congresso acho que é a melhor forma da é gente aproveitar né, o uso do tempo tá bom? E Marcelo, aproveitar que você se para para ajudar a organizar as perguntas aqui e aí a ordem vai vindo já tem uma aqui que levantou vai lá e aí depois... Eu o sou o primeiro que eu vi se manifestar, né? Porque, meu amigo expectativa em vocês do que vocês imaginam pensem nisso eu acho que eu seguindo. será que vai sair presente da eu acho que sim cara é muita expectativa a precisa de muita união precisa de ser combativo entendeu precisa de influenciar as pessoas de lá para o bem sabe a gente deposita isso muito em vocês parabéns Você vai querer falar, Joninha? Você está contemplado? Só uma fala. Levanta, o nem... pessoal te ouviu. Meu nome é Joaninha. É... É só o Tiago é... é que me conhece razoavelmente, eu não vou dizer que você conhece O senhor andaria no meio do mar? O senhor andaria no meio do mar? Eu andaria com vocês duas comunidades. Ou as comunidades. ouço as estados. e aí vem um Estado e não tem estrutura para tomar conta dos parques. Isso acontece demais no Brasil. Então, que se permite as pessoas que moram lá, que faz, já fazem alguns mínimos moratórios, que elas administrem, né? vigiem o parque. Se quiser, quiser então, o parque fica abandonado, os parques em geral do Brasil ficam abandonados porque a comunidade é colocada aqui na periferia da cidade do que mais se perde. E literalmente se E lá eles São estão o que a gente chama de pobreza política. Não que você não, pode não, não seja é, a favor da pobreza, mas as pessoas precisam ter o oportunidades. várias. Educação, saúde, a assistência. Então, os projetos seus contêm essa preocupação de comunidade, outras comunidades. Fábio Macedo, sou é, o diretor estadual do, do Rio Grande do Norte. Eu queria parabenizar a todos né, e gostaria que vocês, é, no Parlamento, fizessem um belo trabalho. Lembrar que o Rio Grande do Norte, o Nordeste, é uma fronteira especial para ser plantada semente do novo. Aqui tem um, um perfil de Estado um protetor lá dentro da nossa região, é enorme. Tá? Então eu espero que é, dentro do que vocês também nos deem alguma oportunidade de vocês levarem até o Nordeste a, a, a palavra do povo e que a gente possa mudar aquela realidade tão sofrida que o Estado do do Norte e o Nordeste tem. Contamos e pedimos esse apoio a todos vocês. Um belo trabalho, que esse trabalho seja multiplicador que a gente consiga plantar no Nordeste também o sucesso de eleger candidatos a vereadores, a deputados, etc., com o apoio de vocês, do Zema e do Partido Novo, a nível nacional. Tá bom? Obrigado. Eu gostaria de parabenizar o meu, né? O Tiago, não, nós podemos privilegiar a educação, principalmente a educação de nível primário. É, vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é? é uma responsabilidade de transformar o verbo em prática, que é plantar essa semente lá em Brasília, onde é com a educação que nós podemos transformar esse Brasil. E muito se fala de educação e com educação a gente vai transformar o Brasil. A matemática é importante, o português é importante, a área de informática é importante. Mas é muito importante que nós possamos transformar o Brasil, semeando também na educação, a consciência da criança, de contribuinte. Nós é que pagamos a conta. Aí nós vamos transformar a qualidade dos nossos cidadãos. E essa é a missão sua. Brasil, nunca no, nos carros, ali. então eu queria saber assim, existe algum tipo de articulação com esse pessoal? Como é que vocês estão vendo isso aí? Antes de... de já não, não preciso mais responder. Mas a Isa, é gerente executiva, né? diretor executivo do Renault Brasil, está aí do seu lado, aí, ó. aí ali, ó. levanta a é Isa! Aí você responde é tudo Reginaldo, aqui somos quatro do, do Renova que a gente se formou lá, o Lucas, eu, o Danilo, mas vamos juntos inclusive, daqui tá, a isso a gente já está pedindo aqui, nós vamos fazer um processo seletivo para fazer um, um, um módulo de mandato, inclusive os outros representantes do Novo no Congresso vão poder fazer um módulo de mandato para aprender como é que funciona lá o mandato. E, Exato, metade dos eleitos pelo do Renova são do novo. Mas desde já, essa turma do Renova, a gente já vem estabelecendo esse relacionamento com eles, mesmas pautas de ética, de transparência, de eficiência governamental, de buscar a economia do gabinete, a Tabata e outros congressistas que são de outros partidos também tem um compromisso assumido com o Renova de buscar a eficiência de corta-gasto do gabinete. Então a gente está super alinhado. Além do Renova tem a Raps, que é uma outra instituição tem a fundação, leva então assim, a gente vem buscando isso, eu acho que desde já, para entrar lá e a gente fala, embora no novo vão ter oito congressistas, a gente vai formar uma frente parlamentar, um bloco, onde vão ter vários deputados da renovação que buscam a mesma coisa, e o Renova, a gente tem que dar uma salva de palmas para isso, foi essencial para a renovação política no Brasil esse ano, para juntar esse bloco. Brasileiro é um das maiores assim, matadores de empreendedores, de, é, de as pessoas de trabalho. Então, já pegamos o projeto que está sendo tramitado, sendo proposto para a reforma do sistema tributário, ele já vai destravar a economia violentamente. Tem que também cuidar dessa questão da reforma previdenciária, que é uma draga do nosso dinheiro, do nosso imposto, tá indo. maior máquina de desigualdade social, o pessoal que fala, é essa é máquina. lá saber como é que isso funciona porque nós temos que ser eficazes entregar, mas nós temos, temos que ser efetivos nós temos que fazer acontecer quando nós ganhamos tal, tá o patriano, o mais eu estou feliz, feliz, eu estou feliz mas eu vou estar tá comemorando a hora que eu começar a entregar a coisa de verdade aí sim eu estou até comemorando aqui Eu botei não aguento porque eu botei no Bolsonaro, ok? Eu queria trazer para vocês aqui, pode ser até conversa, né, de pessoal da Anastasia ou não, mas o que está surgindo não é, não é ato de, de servidores e do povo, não. É conversa de diretoria, que secretários do atual governo do PT já estão prometidos para o partido, independente se for boato ou não. Pede que é para tudo novo, então, governo vitrine do Brasil, faz um governo novo, com peças novas, não com peças usadas. gente o PT jamais. Tiramos todo mundo, tiramos a Dilma, tiramos o Pimentel, então a pessoa do PT não tem como. Obrigado pessoal. É, acho que isso é um ponto bom para. Quando a gente teve um segundo turno, o meu Zema e a Anastasia, eu pensei um pouco, talvez ingenualmente, poxa, que bacana, agora a gente vai ter a oportunidade de ver duas campanhas propositivas falando cada uma sobre as diferenças que tem de visão de Estado e a população vai poder escolher aquela que mais é, se adequa. É, minha ilusão demorou mais ou menos umas duas horas. É, quando começou o segundo turno de fato, a gente começou a ouvir tudo qualquer tipo de bobagem e mentira feitas pela campanha do adversário. É, então, assim, eu, eu tinha algum respeito ainda né, pela campanha adversária, eu votei na Anastasia em 2014, acho que como vários votos aqui, né, e hoje eu tenho vergonha também desse voto. Assim como eu tenho vergonha do voto do poder do assim como eu tenho vergonha de tantos outros votos do ano passado, hoje eu tenho vergonha de que o nosso adversário está comandando uma campanha baseada inteiramente em mentiras né, e arrogância. Quem vê os debates dele, o tanto que ele é arrogante, em cada momento falando para o Romeu que, olha, como você não sabe nada, deixa eu te ensinar. É, gente, isso é jeito de fazer campanha em debate. Né? Se você soubesse tanto assim, como é que você entregou um Estado quebrado para cumprimentar o um candidato quebrado? foi isso que ele fez em 2014, né? É, e inúmeras mentiras que estão surgindo. O Romeu Brinke, só não chamaram ele de canibal, de vampiro de serial killer. De todo o resto já foi chamado. Né? É, mas é isso, estão falando lá, já tem secretária do PT, né, que vai, vai ser secretário do governo. O Paulo Brante, gente, que é o nosso candidato a vice-governador, ele virou o prefeito Chocotone. Né? O prefeito Chocotone está sendo disseminado aí, que é o, é o vice da chapa do Romeu, que é do PT também. Né? Inventaram um, um monte de absurdo em relação às nossas propostas. Que a gente está sofrendo desde o dia 8 de outubro, uma campanha mentirosa, uma campanha é, que rebaixa o nível do eleitor, é, falando que empresário é mal, o Romeu Zema, um empresário, é como se isso fosse xingar o Romeu, primeiro de ser empreendedor e ter gerado mais de 5 mil empregos né, através da vida dele. Então, assim, é, é uma baixaria danada, não faz o menor sentido, né, não tem nenhuma pessoa nomeada, né, até porque a gente não ganhou eleição nenhuma, temos que trabalhar a partir do momento que a gente ganhar a eleição, montar uma, uma equipe de transição que vai fazer um processo técnico, né? é, mas que envolve também conhecimento prévio dessas pessoas. Né? Acho que uma coisa que é importante deixar claro, a gente não tem nenhum preconceito com quem trabalhava na política né? ou em governo da forma correta. Aqui o Marcel para ser um exemplo nosso. O Marcel era deputado estadual do Rio Grande do Sul e hoje é deputado federal eleito pelo novo. A gente não tem preconceito, nenhum problema com quem fazia as coisas do jeito certo. A gente tem problema com quem fazia as coisas do jeito errado. É, e tem muita gente no governo e que, e que trabalhou em outros governos que fazem as coisas do jeito certo. E esse a gente quer manter e valorizar e colocar eles para trabalhar. ter mais que estar é, tá ali amando de, de indicações políticas e que não podem fazer o trabalho deles. É, então, se tiver gente que já foi secretário antes, que tem os valores nossos, que tem uma reputação de libado né? e que vale a pena colocar, a gente vai colocar. Não sei se é o caso desse que eu não conheço, mas acho difícil que seja alguém do governo Pimentel porque o, o, é, se alguém bom ainda sobra lá então deu um nada, né? Porque, assim, não é possível que conseguiram fazer o que fizeram com nesses últimos quatro anos, tá bom? Mas é, a gente só fala de governo Romeu Zeno depois que a gente ganhar a eleição porque a gente ainda tem dois dias de um muito trabalho. Oh, uh -huh. a combater essas informações falsas que estão circulando por aí. Gente, se todo mundo que... Eu estou ouvindo, dentro o dia 8 de outubro, na minha rede o Romeu perdeu um milhão de votos, na minha rede o Romeu perdeu um milhão de votos, então, se tivesse isso, o Romeu já está com voto negativo agora. É de tanta gente que veio me falar que o Romeu perdeu milhões de votos por conta da rede. O senhor que, que ele saiu ontem 68% de intenção de voto o Romeu. O Matheus Simões me contou uma, uma piada hoje de manhã que eu quero explicar. Nosso grande objetivo é que o Romeu possa fazer 70% de votos na eleição. Então, e ele, aí a gente pode falar que a Anastasia também é veterinário tem uma ligação com o agronegócio. Nós temos duas bancadas complicadas na Câmara. A bancada pluralista está muito preocupada em privilégio, em juros de e em coisas que nós contra. E nós temos uma outra bancada também complicada, que são as Leandro Rios. De 20 horas, nesse impacto é dele, é né? essa, essa pauta de agronegócio, quem está na área, sabe que 90% que eles falam indigo. Essa lei do agrotóxico, tira não a lei do veneno, só quem fala isso é quem tem a menor noção do que está falando. Só para situar a gente usa o agrotóxico o velho e tóxico. A lei vai trazer produtos mais novos, mais modernos, e como são novos, vão ser usados em baixo dos águas, é em pode. A gente Tem que usar produto de 30 anos atrás e não dos os águas de 30 anos sendo usado. É isso que é ecológico. Beleza, ok. Então, qual é o pensamento da turma, da bancada em relação ao ao agronegócio e as políticas. É Fabiano. Fabiano, Fabiano. Bom, excelente pergunta, muito obrigado. Coincidentemente, hoje ligou o vídeo global, ele até compartilhando isso agora com a bancada aqui em virtude da sua pergunta, que é muito pertinente, dizendo justamente que pessoas do setor estavam procurando o internet dele uma interlocução com a nossa bancada, que não tem ninguém da área específica do agronegócio ou da área rural mas que sabem que o novo tem uma afinidade de ideias muito grande com quem? Com quem defende o direito de propriedade, com quem defende segurança jurídica, com quem defende razoabilidade na aplicação das leis, que são coisas que a gente infelizmente vê muito pouco, tanto do lado mais ideológico como do lado mais... É, corporativista, né? do lado mais ideológico, a gente vê lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Ibama aplica às vezes multas pesadíssimas sobre produtores rurais que há anos estão arrendando terras, não são muitas vezes nem proprietários das terras em que estão, por meio de avaliação de satélite, sem nem ter ido em local, na olhar que virtude da lei que é aplicada de forma irrazoável. Eu tive caso de produtores rurais que chegaram no meu gabinete, quando era deputado estadual com boletos de multa para pagar do Ibano no valor de um milhão e meio de reais, sem direito de defesa, com prazo de sete dias para pagar, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. o Ibano, obviamente tem que proteger o meio ambiente, preservar as espécies, mas a espécie humana também tem que ser preservada. um grande líder do setor rural, que era o Luiz Carlos Rães, que você provavelmente já ouviu falar, que é um dos grandes líderes do setor rural. Se elegeu agora senador no Rio Grande do Sul e que deixou um vácuo no meio rural na Câmara dos Deputados. E eu já tive o apoio de muitos jovens, principalmente das comissões jovens no Rio Grande do Sul, a partilha as entidades sindicais rurais. Tem uma comissão jovem e muitos me apoiaram na eleição a deputado federal, justamente porque viu em mim um defensor do que? Do direito de propriedade, da razoabilidade, da aplicação das leis, enfim, daquilo que eu já disse que seria é, defensor da Câmara de Deputados. Disseram mim Marcelo, não ser do meio rural, só precisa continuar fazendo aquilo que na lá na Câmara, defendendo esses mesmos valores que a gente vai dar no que eu acho que E o mais importante, esse pessoal da juventude está muito mais consciente dos problemas que se encorrem ou que acabam acarretando, melhor dizendo, as aplicações de leis de benefícios setorizados com subsídios no médio e no longo prazo. No curto prazo pode até beneficiar alguns poucos, mas no longo prazo prejudica toda a sociedade. É bom bem isso. Que os jovens que estão interessados na pauta que é como um não só para o setor rural, para o pequeno empreendedor, para o setor industrial, para todos eu tive conversa com pessoas do setor industrial que queriam me apoiar na minha candidatura de <risos> deputado federal, financeiramente, inclusive, e que vieram com uma pauta de reivindicações e uma parte da pauta disse, olha, essa aqui eu aceito, reforma da Previdência, que é né? geral, algumas questões setoriais, mas que são aplicáveis a todos, mas tem outras que eu não concordo. Protecionismo da indústria, não vou apoiar. Pediram, Marcelo, faça uma carta dizendo o que você acha. Concordo. porque você não concorda, nós vamos avaliar. O transparente como é o consumo novo em qualquer setor, industrial, rural, e aí eu disse: concordo com esse e esse ponto, e discordo com esse e esse ponto. E para minha surpresa, talvez até não deram tanto, porque o Brasil está mudando, mesmo com algumas discordâncias, decidiram me apoiar também na campanha, porque viram que é essa atitude que se espera de quem é novo, seja do no setor empresarial, comercial, industrial, rural e é essa postura que nós vamos ter também bancada em defesa de todos aqueles que querem produzir no Brasil. Boa tarde, obrigado por estar aqui. Parabéns para vocês. Meu nome é Luiz, eu sou representante do Centro Corpo Rural. Eu sou empreendedor num projeto que todos que conhecem que é o Minas ao Mar, mas de uma forma que chama Jovem -se Serensta a história de Juscelino, que preserva os valores mineiros pelo interior. Enfim, são 17 173 diretos e a gente vê em lugares onde as pessoas não tem como contratar esse evento, são cidades pequenas. Nós, de dois anos para cá, de um tempo, não conseguimos nunca mais patrocínio por causa das regras colocadas da Lei Roneta. Porque é uma lei que funciona só para os grandes artistas, que cobra 400 reais para um show que no Palácio das Artes, não precisa falar não? chip um todo, eles conseguem milhões da lei Agora, a gente que defende o Cereza, as bandas de música do interior, não consegue instrumento para doar para uma, uma banda de música de interior, todo mundo é voluntário e nem traféria. Cobra nada, faz com que eles levaram as tradições. que vocês permitem para a lei Olha, eu sou sobrinho do Gilberto Gilberto. Meu tio. E eu passei de pau, Cruz e Meu Eu tive com dois projetos. Jota para é excelente, Olha, um de nós é Eu passei Ele teve que sair do negócio assim, acabou, Foi. acabou, e era um projeto maravilhoso, nas praças, na assim, cidade interior. de ribose, assim, nove anos, grupos de terceiridade que se organizam, fazem aquelas tendências, aquelas barraquinhas, às vezes com igreja, com uma paz, porque às vezes o projeto contempla até ter economia no lugar. Nossa esconder a Adriana, mas sabia dizer que para a nossa bancada o melhor assessor cultural para esse assunto é o próprio Então eu acho que você tem. Basicamente, discussões do meu campo, é coisa do meu filho primeiro, quem grita leva, quem grita está na perola do Estado, o Estado atende a si mesmo, isso compadrigo, e isso tem que ser quebrado, por isso que ele está aqui. Mas, não, não, não, não. Eles vão muito na cidade, chega no Conservatório, que é a capital nacional da Serra. Funciona o turismo o ano inteiro. Aí fomos vamos no Rio, ajudamos para implantar. Aí chegamos e conseguimos a Lei Ruanê, para o Rio de Janeiro. Aí o Rock Rio consegue 60 milhões. E sem ele, pode. É do mesmo, né? é né? é E tem que falar que é barreira, que as suas iguais vão acabar. Não tem tradição, tem para. É, rock Rio tem um, ingresso na barraca. Recentemente nós tivemos numa, uma UP uma uma vota, votando, a votação era para tirar dinheiro do esporte para colocar em segurança. Ok, você tem só 10 reais de disposição, o outro está todo em segurança, que é prioridade. Nossos dirigentes não entenderam que esse pouco dinheiro do esporte, que não é tanto assim, não vai resolver os problemas de segurança. Que não é falta de recursos, é falta de gestão, falta de prioridade, uma série de questões, Mas enfim. E aí havia essa votação. Quero contar um caso para você vou falar da, da importância. E nós Quando se pensa no esporte, foi a oportunidade e a honra de almoçar com o Romeu Zema hoje. No é, primeiro dia que eu conheci, eventos que nós fizemos no interior de Minas, fechões de fora, tivemos aqui em outros lugares. É a mesma pessoa de sempre, humilde, trabalhadora. Eu acompanhei cada um desses candidatos, e o, os nossos também, pelas histórias e tal. Eu nunca vi, o Romeu Zema é cacheiro viajante. Eu nunca vi alguém viajar tanto, porque Minas Gerais é um, é um estado do país, são 800 e tantos municípios, é uma loucura. O que esse cara trabalhou realmente é o, a vitória do trabalho. Então, só fazer um pequeno parênteses aquela pergunta sobre os secretarias se pensando na eleição domingo. Mas não há nada tem para aquela os melhores. Realmente que a capacidade de atuar em cada uma das áreas. Então eu fui chamado apenas para participar de alguma coisa que nós acreditamos relevante, que é também não apenas a área cultural, que é fundamental, né? transformadora, um jovem que um também transforma a sua vida na área das artes, da cultura, e também na área do esporte. Então estava sendo voltado essa essa MP aqui no Brasil para tirar dinheiro do esporte. Vou contar um caso para vocês é o caso assim que demonstra claramente o quanto o esporte pode ser transformador na vida de um país. A Copa do Mundo aconteceu alguns meses atrás de futebol. Foi uma pergunta igual de futebol. Qual foi o país mais estranho que chegou ao Copa do Mundo de Futebol? A Islândia. A Islândia, a terra do gelo. Fica mais da metade do mundo debaixo do gelo. Se classificar para a Copa do Mundo de Futebol na Europa é muito difícil. Tirou a Itália, a Holanda, tradicionais e a Islândia. A Islândia tem 340 mil habitantes. Belas, Belas, Belas, Né, é Belas ah. uh, 300, <risos> 300 Agora eu quero contar o processo O importante é chegar na Copa do Mundo, o um processo Há 20 anos atrás Números relativos a Consumo de álcool Alcoolismo, tabagismo E drogas entre os jovens Subiu tremendamente na Islândia Dirigentes sérios Nós precisamos investir na nossa juventude Educação, mudar um pouco o foco, tirar um área de interesse entre outros projetos, mais sério, que dedicaram mais recursos, foi esporte de qualidade nas escolas. Não é subsidiar aí da bolsa atleta para campeão único que tem patrocínio. O que acontece? Eu disse à seleção minha lá, nenhum de vocês vai receber, se receber aqui não fica, porque já tem patrocínio. É alto rendimento, não é? é Esporto, educação, digamos assim, que é fundamental. E aí, esses números alarmantes investiram. 20 anos depois, foi feito agora ano passado uma pesquisa sobre saúde na juventude europeia. País número um no nível de saúde, Islândia. Barrando países com muito mais tradição na área. Então, o esporte e educação, binômio esporte e educação, cultura, arte e educação. Por quê? Nunca foi abandonado. O treinador da Islândia é dentista, goleiro, é diretor de cinema, fez o filme da Copa do Mundo de futebol. Ou seja, como é que transformaram aquilo? Os números desses os números desses flagelos sociais, consumo de drogas álcool, entre os jogos diminuiu. E a cereja do bolo foi a classificação para a Eurocopa, a Copa do Mundo, de um país que é tamanho de Uberaba. Não é verdade? Uberaba não consegue fazer a seleção. Vai lá. Mas você veja a importância que um país sério deu a uma atividade que é relevante nesse contexto. Claro que o alto rendimento ele é aspiracional. Ele cria o, que? o ídolo que o jovem quer se, se espelha para, né, para entrar na atividade. Né? Mas não é o prioritário. Não é certamente, como foi dito aqui em relação ao gasto que se tem no ensino superior, ser maior do que no ensino básico. Isso é uma distorção. Então, não é para se gastar mais no alto rendimento. Claro que nós queremos, sim, né, ter um bom esporte de alto rendimento. Mas o governo tem uma atribuição que vai é ser de, de, de privada. Os campeões têm que ser financiados de ensino privado. Mas, sim, ter a ferramenta do esporte transformador ali, que não há é um projeto sério hoje, como não há, como disse o Cláudio Manuel, grande projeto cultural é uma escola de qualidade. Nós, quando jovens, nós tínhamos aula de música na escola de qualidade. Eu era muito ruim, tocava então um triângulo, que era o máximo que eu conseguia. O Marcelo é violonista, é outro padrão. Hã? Mas então, você tinha teatro, eu também só fazia lá, eu subia e descia a cortina, que eu era peça. Mas nós tínhamos isso. É a escola que propicia, e nós tínhamos esporte na escola. Hoje, sequer, e aqui, na gestão anterior, a, a educação física sequer era obrigatória na escola. E se o garoto, senão não temos condições de botar ele num clube, porque aí tem, ele vai fazer esporte aonde? Vai praticar atividades culturais e artísticas aonde? Se não for na escola, que é o habitat natural. Então eu digo assim, nós temos que criar condições para que, né? Educação fundamental, eles tenham acesso a isso. E aí, não foi dito, é ser para beneficiar, é beneficiar aqueles que realmente necessitam desse benefício. É apoiar um projeto de um esporte que carece, de crescimento, etc ser tal, ok, mas não é para financiar os grandes artistas de Bunin nem tampouco os grandes esportistas com incentivo, que não é prioridade da nossa classe, mas sendo daqueles que estão começando. Pode, é o agente financiador, Você falta mais apoio a crédito, né? Aí eu, como tive acesso a crédito, tentei fazer o crédito diretamente para o cliente para pegar nome dele e a gente tentar. Deixa eu São quatro meses de prefeitura, dois meses de caixa econômica, um mês de obra e dois meses para habitos depois da obra. Você imagina aí, nove meses, desses nove, oito, a gente navega em burocracia, um mês eu construí. Agora você pega o tanto de emprego que eu podia estar gerando, tanto de imposto que eu podia estar pagando, dinamizando a economia de minha cidade, porque você fica preso na maldita burocracia. Então eu acho que se a gente tiver, não conta de passar o rolo e patolar tudo, mas se tiver que começar por alguma coisa, vamos focar uma burocracia, um projeto consistente para desburocratizar. E depois disso a cereja do mundo é o cartório depois que você constrói. Né? Esse eu já disse os comentários. Então a construção civil talvez é um dos ambientes mais hostis para a gente empreender nesse país e é responsável talvez por grande parte dos empregos gerados e também para a economia. Então qual é a sua pergunta? Oi, eu pergunto se o Vinícius tem alguma alguma coisa concreta de ação na questão para algum algum projeto para, na direção da desburocratização. E o que que aconteceu? O que esse deputado fez? Ele conseguiu, através de regulamentações, proteger o mercado de mercado, mercado, tecnologia, de rastreamento de veículos, onde ele adquiriu um equipamento na Argentina, colocou ele aqui no Brasil, e aí a Petrobras levou para todas as rastreadoras brasileiras que se não tivesse tal equipamento, que era da FUNAR, não poderia rastrear os caminhões dela. Então, ela, ela fez um ponto privado, e ele veio com algumas outras regulamentações do setor. Bom, e então, com disso, Meu nome é Guilherme, sou daqui de Belo Horizonte, sou filiado do novo. E eu queria perguntar para você o seguinte, as empresas de tecnologia deram exemplo para todos nós que com 50 funcionários ela chega a valer um bilhão de, de dólares. Vocês vão ter algumas dezenas, eu suponho, mesmo reduzindo, algumas dezenas de colaboradores. Vocês têm a ideia de fazer um tipo de um co-op para aproveitar e com essas dezenas de colaboradores servir a bancada? Ou vão cada um ter os seus próprios colaboradores, enfim, que eu imagino que talvez seja menos eficiente. né? Outra, a gente fala que a gente trabalha de graça, mas não é verdade. O nosso salário é o mais caro de todos, que é resultado e a gente poder participar, é, dando ideias, colaborando como voluntários, qual a ideia de vocês para poder trazer e dar continuidade na participação de todas as pessoas do Novo que vão ajudar vocês a transformar o Brasil a partir da gestão quando vocês assumiram o mandato. Gente, primeiro a pergunta do meu amigo de Goiabá ali, é, pragmático, né? E essa é uma boa pergunta que você divide muito comigo. Primeiro, a gente tem que diminuir a carga tributária, que é uma carga muito alta no Brasil. Mas para diminuir, precisa diminuir a máquina. Por isso que a gente vai começar a dar o um exemplo do no nosso próprio gabinete. E aí eu até te afirmo, não são dezenas não. A gente vai cortar e a gente vai ter no mínimo, no máximo, uma dezena. A gente pode ter 25 assessores cada um. cada um, eu estou falando somando tô falando tudo. Tudo. Não, se somar todo mundo, tudo a bem. Eu tá estou falando, assessor trabalha em bloco E até, assim, eu... até para aproveitar então, já o Thiago falou aproveitar, a gente tem a um grupo, que é uma liderança praticar, da isso. bancada, a liderança da bancada tem uma assessoria da própria liderança, fora o nosso gabinete. Então a gente vai Bom, botar, a gente técnica e ir... boa aqui para compartilhar essa expertise, porque aí a gente vai poder enxugar. Tipo se fosse um co-work, alguma coisa assim. Inclusive a gente queria, né? mas acho que vai ser difícil, se a gente arrumasse uma sala do lado da outra lá no congresso, quebrasse o caralho mas, mas parece que é mais difícil né é mais difícil conseguir, mas seria uma vontade nossa. Mas voltando lá, diminui a carga tributária. Simplificar a carga tributária, porque o problema no Brasil não é social. É muito imposto diferente. para quem tem indústria, é IPI, é PIS, COFINS, ICMS, diferencial de alíquota, para lá, para cá. O gringo vem aqui comprar uma empresa e não consegue nem comprar porque não entende. Então a gente tem que estudar o imposto sobre o valor agregado, o valor adicionado, o né, total do IVA, para simplificar isso é mais fácil no Brasil. Agora o que vai fazer mais diferença em relação ao que você falou, que vai refletir inclusive nos cartórios, e eu não estou falando assim, vamos acabar com o cartório, não precisa existir isso mais, é vamos acabar com o cartório e vamos fortalecer os registros, os registros de imóveis, todos os registros, por exemplo, usando blockchain, usando tecnologia para rastrear o que está acontecendo no país, para rastrear processos de licitações, para rastrear aonde comprou, da onde veio, a emenda parlamentar foi, foi destinada para quê? Porque se a gente rastrear e botar a tecnologia, vai gerar muito mais rapidez. Se a gente diminui o encargo trabalhista, se a gente botar a tecnologia para abrir empresa, né eu tive uma reunião com o presidente da Associação dos Registros de Imóveis do Brasil essa semana. Ele me falou que reconhecimento de firma não é mais obrigatório. Não é necessário, só que no Brasil a gente não tem o costume de acreditar na fé pública de todo mundo. Então, a gente tem que fazer isso valer no Brasil. Utilize a tecnologia para agilizar a empresa, para agilizar todas essas Anvise, caceta 4. Porque aí não precisa de gente, bota lá na fé pública, utiliza a própria, isso vai ser muito mais fácil. Então essa é a direção que a gente vai, para diminuir a burocracia, para ficar mais fácil gerar emprego no Brasil. É uma mania essas reservas de mercado. E o que mais me impressiona é que as federações da indústria, né, a Fiesp, São Paulo, a Fijan e outras, elas trabalham nesse sentido. Quer dizer, elas justamente deviam estar defendendo o livre-mercado o de desenvolvimento e normalmente ficam criando legislações para poder fazer essas pequenas de mercado. A gente tem nojo disso. Nós lutar contra isso. Mas a reforma tributária ajuda muito nesse sentido também. Porque quando você pega o negócio tipo, são 425 páginas de classificação fiscal. Mas você diz, ah, mas tem que classificar. A classificação fiscal é uma reserva de mercado. Eu peguei recentemente para fazer um vídeo só de classificação fiscal, de barbatano, de tubarão, e quatro níveis salgado ou não um salgado, mato. ali. Vocês têm tem sentido de ficar classificando o DNA das coisas? Então, quando fica complicado, é para menos gente. Tem que ser simples, ao ponto de você comprar um pênis, custa 30 mais 3 e outro acabou. E não põe por dentro, indígena, polícia, pressão social, se tem é a instrução do botão, é começa a virar um negócio e não vai ser seu ninguém. E no nível da tecnologia, vários países, aí estão falando da Estônia, Estou falando da própria Índia. A Índia contou tudo dentro do aplicativo do cidadão. O cara quer abrir uma empresa, ele não tem que levar comprovante de residência, ele não tem que ficar comprovante das últimas votações, ele não tenho que fazer comprovante de reservista, ele tem que comprovagar, a coisa que está no governo. Você percebeu como o governo pede coisas para você para devolver para ele? Eu não, fico louco quando tem no cartório e o cara pede decisão negativo de tudo. E quem me dá servidor negativo? O próprio governo! Porra, meu, vocês têm o um número aí, vocês têm tudo. Por que eu tenho que estar comprovando de tem resistência? Eles sabem onde eu moro. Então, ó, e é isso uma coisa que o João Moedo botou, eu, eu já defendi também há um tempão. Mas tem que ir. a tecnologia é um grande instrumento, inclusive, ah, das pessoas que eu tenho acessível. Porque hoje, qualquer um tem um smartphone. E tecnologia é. vai permitir acabar com as câmeras de India, vereadores a de cidades de campo. A Índia tinha que é 250 é. milhões de miseráveis, não é pobre, não. Miserável é que a população brasileira. Simples, vamos desburocratizar. A burocracia fica do computador para dentro, fica aí do governo cidadão. O que tem que ser um aplicativo? Aqui, ó, vou primeiro, empresa. Vou, o que você quer, meu? Um o negócio, Eu. Tá a participação das pessoas, como é que vocês pretendem fazer? Bom, todo mundo aqui eu acho que vai, vai ter um canal muito grande aberto com os eleitores, né, com a população de maneira geral. Alguns já usam, quase todo mundo já usa Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. É, alguns eu, por exemplo, pretendo usar, tem um aplicativo que já existe, até né, já na Universidade de São Paulo, é, para relacionamento com os eleitores também, eu acho que é bacana também esse tipo de comunicação. Além disso, a, a bancada, a gente, entrando tenta, um pouco mais no, no detalhe, além dos assessores que a gente pode ter, tem uma, uma bancada. Pelo fato de a gente ter oito deputados federais eleitos, a gente pode ter uma bancada, a gente é transparente aqui, e até mais 38 assessores. Não, não decidimos ainda. Além dos 25. Ah, além além dos de... de... uma... <risos> 25. Oh, dá pra dominar o um mundo com essa porra. Imagina, imagina <risos> se a gente tem 25 vezes hoje, mais 38. Esse aqui é bancada, só tem oito. Não, mas só para esclarecer, bom, para começar a gente vai ter 25, já tem compromisso de ir pelo menos pela metade, e provavelmente a gente vai ter menos que metade. Dos 38, é que... a gente vai tá ainda discutir se a gente vai cortar pela metade, vai diminuir, não vai fazer, porque até porque a gente não tem clareza ainda de como esse dinheiro que a gente economiza nessa quantidade, para onde vai. Então também não faz sentido a gente, tido, a gente economizar se de fato vai ser uma economia, se vai ser distribuído para os outros te... partidos. Então a gente está discutindo isso, mas. Ele não faz sentido nenhum, provavelmente. Agora, como a gente vai fazer isso? Então, toda essa relação, tanto de cada um dos eleitores, como também na bancada com a população dos eleitores, a gente está construindo. É tempo das nossas reuniões, a gente estava tá, reunido hoje aqui, vai estar tá reunido semana que vem em Brasília, em São Paulo também, para a gente definir como é que a gente vai fazer toda essa estrutura. Então, Vocês tipo. podem montar um exército de voluntários. Deixa eu a uma questão que vai ficar bem e é estatutário, nós vamos ter um departamento de apoio mandatário. Foi anunciado há pouco por e-mail para nós, deputados federais, que o responsável por esse departamento, é a notícia, primeira mão para todos vocês. Vamos receber um e-mail há pouco Você Christian Lobauer vai ser o responsável por esse departamento de apoio mandatário. Qual é? Dia a dia de um gabinete. Eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me frustrou, tem muitas coisas que me alegraram ao longo do mandato, uma das passar. coisas que mais me frustrou foi não poder dar vazão ao número de pessoas que queriam se voluntariar para ajudar com ideia, Tem gente que vem com coisas malucas, é normal, mas é bom, as pessoas estão ali para conta. Mas tem gente com muita coisa boa e é difícil separar no dia a dia do mandato, você já está com uma estrutura reduzida, apesar de grande 12, vocês imaginam, no máximo 12, vocês imaginam um tanto de coisa que tem para avaliar no Congresso. Mas a Banco qual é a minha ideia, que esse departamento, mas é uma ideia minha que nós vamos depois discutir com a bancada e com o diretor nacional. Que esse departamento também possa exatamente, fazer essa filtragem, porque é, um, é uma conexão entre nós e o diretor nacional, mas também pode servir para o filiado do novo, ter a bancada. Boa. É uma sugestão minha que acho que pode ajudar para a gente não ter essa frustração, porque sinceramente cai o mundo em cima da nossa cabeça todo dia quando a gente está dentro do parlamento. Todo mundo que está ali, você tira uma peça, tira um, t, um jogador de campo ou um da quadra, já vai fazer falta se for para atingir essa coisa específica. Então, eu acho que nós vamos ter que trabalhar por aí para criar um fluxo entre o filiado poder. e a bancada para a gente poder realmente valorizar as ideias de vocês e aplicar, colocar na prática. <sos> é, uma, uma, uma, uma, de, de na cabeça. Eu, na quarta-feira após a eleição, tinha um eleitor meu no meu Facebook reclamando que eu não tinha respondido no WhatsApp dele. Eu até agora não respondi todos os WhatsApps que eu recebi, sair. Né? Então assim, a gente, a maioria aqui, depois que teve a eleição, a gente não tem mais equipe. Né? Alguns conseguem manter voluntários, ajudando e tudo mais. Então assim, tem muita coisa sendo feita, a gente já está trabalhando. Então até peço para o pessoal aqui de Minas os deputados eleitos aqui tem tenham paciência também com os eleitos porque a gente realmente não tem estrutura, é tudo muito pequeno, a gente trabalha também, quando eu respondo nos whatsapps, assim, é tudo, a gente tem que ter também essa consciência, o trabalho vai ser feito e dar tempo a ter, ao tempo para que a gente tenha tempo de responder devidamente todas as demandas. Então é importante quando os voluntários quiserem participar, as pessoas entenderem que às vezes a gente não vai dar conta de atender tudo aquilo que vocês esperam. Mas é claro que a gente vai, de forma profissional, com como todo mundo aqui é, de forma organizada, com gestão, criar mecanismos. É, mecanismo bem. É, é o meio de fazer com que todo mundo participe. Maravilha. Boa. Pessoal, a gente, infelizmente, o nosso horário era Deus. até seis, já são seis anos já estamos invadindo o próximo evento. É, só queria... Mas... Viu, galera? Antes vai, da gente, a gente vai ficar aqui, a gente pode até às vezes se dividir, que aí fica mais fácil atender mais gente simultaneamente. Tá? Só antes queria passar a palavra para o Rodrigo Paiva, e antes, só antes de passar a palavra, registrar a presença aqui também do, do Bernardo Bartolomeu, deputado estadual eleito aqui por. Para eleger para o nós estamos devendo estar todo destruído. né? Nós temos hoje, em Minas Gerais, 86% da receita populária, vai para pagar a fundamental. Entre nativos e nativos. Nós temos 690 mil funcionários públicos. Minas está quebrada. Nós vamos precisar de cada um de vocês e mais desse sete aqui, o oitavo está aqui que nós vamos ter que fazer a reforma da Previdência. Não está mais para esperar nem um minuto. Né? O Brasil, como um todo, está quebrado, está falido. A gente está com 10 bilionários, 150 bilhões do governo federal. Aqui em Minas, nós vamos receber um caixa previsto de menos de 17 bilhões, do já não deu deserto. A situação é gravíssima. Nós do Novo, nós vamos ter que fazer a coisa certa, que é mostrar todas as pedaladas que esses governos fizeram, tanto a nossa senhora, a professora via, né, como que o professor porque o professor fez várias pedaladas, várias regularidades, esse Pimentel, que, é um, que é um imposto, né, não fez nada de discrepância. Então, eles deixaram nosso Estado, o nosso país, numa situação dramática. Então, a gente vai precisar de ajuda de todos, vamos votar, vamos eleger produzindo, para pra gente mostrar a verdade para a mesma. Brasil, nós queremos, sim, ser vitrine de novo para o Brasil para mostrar que é possível fazer a coisa certa, fazer a coisa honesta e séria para transformar a vida no Brasil. Então, nós precisamos muito de vocês, gente. Vocês, deputados vocês vão ter que fazer essa reforma da Vocês vão ter que convencer os seus pares dessa urgência porque o Brasil, ser que o Brasil não tolera mais isso. Nós estamos ganhando a nossa volta, né? Então Nós temos que fazer que eu confio em vocês, sessão novo e, infelizmente, nós, que não fomos eleitos, eu vou, eu vou, eu vou. nós lutamos com o Itagá, com, com, com a vontade de fazer a população, vocês podem ter certeza que nós vamos estar aqui lutando para esse isso aconteça o de Janeiro. Muito obrigado. Mais duas visitas especiais que a gente está recebendo aqui, que eu queria ressaltar, Isabela Matari e o Fred Luz, se puderem vir aqui, por favor. essencial para a gente ter o resultado que o Novo atingiu. Com três anos de partido, sem usar um centavo de dinheiro público, nosso candidato à presidência ficou na quinta colocação, à frente de Marina Silva, à frente de Álvaro Dias, à frente de Henrique Meirelles de tantas pessoas que estão há tanto tempo na política e que usaram milhões e milhões de reais né, para investir na campanha. O Fred foi quem coordenou essa campanha toda, fez um trabalho lindo com o João, o melhor candidato à presidência que a gente tinha e que vai ser na próxima eleição também. Eu não falo pelo partido, eu falo pelo meu desejo, né, candidato de novo para poder se eleger presidente em 2022. Então, que ele tem de valor em relação ao que é essencial do partido, ao que se conseguiu construir. E eu estava conversando com o país e converso com todo mundo, essa vitória retumbante que o partido teve no Brasil inteiro, passou de todas as cláusulas de barreiras. E assim, e Minas Gerais, para mim, é que foi realmente um grande exemplo e a grande oportunidade para todos nós. Eu já falei isso aqui com o de Minas que eu falei, eu vou estar repetindo, eu acho que a gente tem uma baita uma oportunidade, nós temos que dar parabéns a todo o pessoal de Minas Gerais, porque o novo tem uma característica de ter uma ação bastante descentralizada, então mérito para o Zema, mérito para a equipe do diretório daqui, mérito para a militância daqui, de todo mundo que está dando a alma e o coração, a maioria que trabalha voluntário. Minas Gerais vai ser a plataforma, se Deus quiser, participando à noite do no desenvolvimento da nossa. A maior proposta de valor que se tem no Brasil. O Novo emerge dessa eleição como um partido muito mais forte, muito mais conhecido, mas muito mais do que isso, muito admirado. O Novo é o partido admirado no Brasil. É um partido que todo mundo, pelo menos com quem eu converso, eventualmente diz que vai votar em A, ou B, ou C, mas que gostaria de votar no um Novo, e que se identifica muito, e que entende o um Novo é uma proposta real para o Brasil. Então, eu queria só falar rapidamente, dar parabéns a todos, a nossa bancada de deputados, que na verdade dizem que quem se propõe a ser candidato é que realmente Entra para a turma do Centro o Drama. Então vocês estão todos de parabéns. São um orgulho para todos nós. E eu, quero, eu desejo muito que vocês sirvam de fonte de inspiração para daqui em 2020 a gente já ter vários candidatos a prefeito, vários candidatos a vereadores. E que em 2022 a gente esteja aqui falando 40, 50, 100, o caminho de ocupar o Congresso Nacional com pessoas do bem, que é o que realmente vai mudar o Brasil. E nesse aspecto agora eu vou apresentar isso aqui, que é uma das sócias do Renova, é uma pessoa que está lá do lado do Eduardo desde o início do Renova e que tem trabalhado bastante pela formação e pela qualificação de pessoas para atuarem no Congresso e nas câmaras legislativas. Eu acho que é um trabalho admirável, que ajuda muito nesse processo de elevação da qualidade dos políticos do Brasil. Então, é isso aí. Falando. Bom, Boa tarde, gente. Boa tarde. estava esperando falar, mas obrigado, Inglésio, obrigado, Thiago. É, meu nome é Isabela Mazzara, eu sou da Escrito Belo Horizonte e eu sou cofundadora junto com o Eduardo Mufrared do BR, que é esse movimento de renovação política. A gente percebeu que tinha um monte de gente muito boa, querendo entrar na política. Né? Desde 2013 vem esse, todo esse movimento da sociedade, de engajamento, de participação, e a gente olhou para pessoas como essas que estão aqui e pensamos o que, que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a serem mais competitivas, visto que a, a competição com deputados já eleitos é desleal, com fundo um partidário, com equipe, Alguns usam até emendas parlamentares já na campanha, então tem muitas questões aí que deixam essa competição desleal e desigual. E a gente montou a instituição com o intuito de dar formação, né, então a gente trouxe disciplinas aí sobre campanha, como estruturar um time, fazer um orçamento, criar uma narrativa, trazer esse suporte também na, na jornada de cada um deles e uma bolsa de estudos para que eles pudessem se dedicar full time durante o primeiro semestre do ano passado e construir essa pré-candidatura. Né, o próprio a própria redução do tempo de campanha é algo que prejudica muito a renovação, porque você, é muito difícil você se tornar uma pessoa conhecida. Se você reduz o tempo que você peça a volta na rua, isso também te prejudica. Então a gente analisou esse cenário, a gente criou esse programa que então, é um programa de seis meses, que vai de janeiro a junho. E eu tenho muito orgulho de ter aqui quatro dos deputados do novo que passaram pelo renova. e competir com aqueles que estão lá já há muito tempo e que mantêm essas oligarquias vivas. Nós queremos combater isso e queremos dar oportunidades iguais a todos. Então, conheço vocês a conhecer o Convido vocês a conhecer o projeto. O site é renovabr.org. Os meninos estão me lembrando aqui. As inscrições para 2020 já estão abertas. Quem quiser... É, opa, é um bom candidato Quem quiser participar é só entrar no site, já tem uma pré-inscrição aberta para os candidatos de 2020. Então, renova.br.org, quem quiser saber mais também estou à disposição. do para fazer um trabalho muito legal lá em Brasília. Eu conto também com todo mundo para a gente fazer um trabalho gigantesco para mudar o Brasil, o Brasil todo. A gente está aqui em BH hoje, ajudando na campanha do Zema, e essa é uma baita oportunidade. A gente vai conseguir fazer um executivo para melhorar o Brasil e mostrar a forma do Novo fazer política, fazer gestão. E a gente, tá confiante, vai ser muito legal essa gestão do Zema, o nosso trabalho com o Deputado Federal e com os Deputados Estaduais que a gente hoje um grande abraço. Parabéns, para